Olha ali, ó. olha aqui. Viu? Gente, olha que espaço espetacular. Aqui, aqui no parque municipal. Tem uma pequena cascata aqui. É, daqui não dá pra gente saber se ela é artificial. Ou se é alguma nascente que tem em cima. E aqui ó, tem um pequeno lago. Com algumas flores maravilhosas. Olha, aqui. olha e essa água aqui é que alimenta aquele lago lá. Ó. Quadros de esporte e brinquedos infantis fazem do parque também atração para vários públicos, né? Daqui para lá nós temos toda uma área dos brinquedos fixos e gratuitos. Aqui no parque municipal tem várias espécies de plantas raras. Como essa reseda cuja origem é da Índia. a planta jiboia que é das ilhas salomão né? que está junto com a latânia olha e há ainda algumas espécies bem curiosas como esse gengibre magnífico Que interessante. O que está aí? Manacá cheiroso. <risos> Olha o nome dessa planta: Manacá cheiroso. Vai de novo. Que legal, hein? Vai aí, irmãozinho, vai aí. Você tem, tem a manha? Não vai cair não, né? Ó. Esse jeito era legal. O parque é uma verdadeira floresta. Um oásis oculto e com muitas surpresas. É difícil você... Consegui ver o parque em uma só visita, olhem essa espécie de planta, ela tem várias raízes base e sobe estilo uma palmeira. Chegada do trenzinho, nada mais é um, um veículo que, né, que ele dá a volta no parque e aí faz a festa de todo mundo, ó. E é muito simples, você compra o ingresso na bilheteria, quando o trem para você ocupa o trem e a viagem é cobrada no meio caminho, exatamente como antes, nos trens que trafegavam em todo o país. O parque municipal acaba sendo espaço também para várias manifestações culturais, como a capoeira.